É pessoal, fim de noite. E nós vamos fazer nosso fim de noite aonde? Aonde, Verônica? Vamos fazer nosso fim de noite? No Caeron! Fim de semana, oh, gente! Oh, oh. No Caieron! Isso Você é vê aquele casinho ali embaixo? É só girar, gente! Só girar que vocês veem. É, se vocês tiverem olhando a minha cara e não estiver é. vendo o casinho, o casinho que tá atrás da árvore agora, brilhoso, basta passar o dedinho aí na tela que vocês vão ver o ca do caeron. Mas é isso aí, pessoal. Eu, não, eu vou desligar agora porque eu não sei se eu posso gravar lá, né? Não sei como é que é a política. Aí, ah, é o Caio Burgers and Grill. O Brau, sei lá como se fala isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. É. Se tiver vazio, eu entro. Tá vazio. Ah, tá vazio. Ah, então tá eu entrar. Tá show, tá show. Vamos em casa. É uma questão a gente ficar com o Kayon mesmo? É. É, a gente tem que chegar é pra poder... Não, é? não, sem carro. né? Ah, não, sem carro. A gente tem é que certo. chegar pra poder... Pra poder começar a vir gente pra cá. Pois é, eu fico atraído desses rumores. Chegou, saiu, já chegou, saiu. saiu. Ah, desce, desce as coronas, uhum. que hoje eu tô rebolto. Entendeu? Ah. Outra tecnologia! Agora o negócio. Ó, pessoal, se vocês não estão sabendo quem tá falando aí atrás, já sabe, né? Passa o dedinho aí que vocês vão ver. Eu acho, Sérgio... que eles, acho que eles não conhecem Sérgio, não. Não conhecem nada, não conhece Sérgio não é famoso, não. Cadê a corona aí, rapaz? Oxe! Ah, claro. é cadê a corona? Claro! Certo, cadê a roana? Olha, ah, eu vou tomar uma. Tá. Uma, corona. Uma. uma corona. Ah, vou, já, já, já, já já vai chegar aqui, ó. Já dá pra chegar. Tem essa... Tem que levar essa... Olha aí, essa ó. lá. Cheguei bebendo. Ah, que? O senhor já mudou a camisa, não. Eu fui com essa. Vim com essa, rapaz. É, já não, copo não. pé? é coisa ah, pra pessoa chique. E aí? Bom? Por onde? Tinha alguma coisa que você prestasse lá? Não, não gostei. Estava fraco né? Estava Esperar o aviso aí, lá do novo vídeo. Sabe. Oi? Aí, vou, vou esperar o aviso do no novo, novo vídeo. Vamos botar assim, Bem. É, aí ela vai ser a patroa vou... aí. A nova. Ah, é esse a é dela, é? ah, esse é o dela, é? Não. Esse é o canal dela. Esse ah, é, é o ah, dela. A gente estava tá tá lá junto lá. Ah, não. é não. a Então, a gente vai fazer ainda. É, vai, vai estudar as como de forma de trabalhar essa ta tecnologia ta nova, né? Porque tem que fazer uma edição de acordo com o Por isso, que a, que a é gente legal. Faz, vai Vamos pegar o um e tapa, vamos tapar na foto. Patrão, eu tenho, uma, eu tenho de a sua permissão para gravar e fazer um 360 aqui na. Então, pessoal, agora vocês podem ver. Aqui, ó. Vocês podem olhar para o Caeron em 360 graus essa aqui é a salinha essa é a salinha aonde a gente chama de, meio de nosso esconderijo, a gente fica aqui quietinho se você não estiver me achando aí, basta você rodar a tela arrastando com o que você vai me encontrar então aqui é o lugarzinho mais reservado no o pessoal quiser namorar, sabe, quiser conversar Bater um papo, mas assim, aconchegante Essa é a sala secreta Aqui, o cantinho do Caerron Beleza, galera? Você geralmente vê o Caerron Com um olho, né? Que é só o olho que o Sandro deixa ver Agora aqui não Aqui agora você pode ver o completo Ó, Olha, olha Olha a dos meninos são tudo Vocês pra... vieram trabalhar com o rapaz? Se o amor vem assim. Não, que lindo são, Vocês vieram trabalhar com você? Não, tudo pra aniversário. Como a gente vê, a rapaz tá cheirando mais que de de rapaz, né? meu, meu tá meu a de rapariga. Não menino? Meu Deus do céu! Aí, ó. Agora vocês estão ao vivo na internet. 360. Ao vivo não, né? Vocês vão, vão estar na internet em 360 graus. Vocês estão em 370 graus. Vocês vão me ver do lado de cá e vão ver vocês do lado de lá só passar é. o dedinho na é. telinha, é. ó. Sobe e é. desce. E a garrafa na frente. Que legal, né? Só agora <risos> a garrafa. Eu tô vendo nem a Rafinha. Rafinha! Tinha Corona! Tinha uma garrafinha na frente Rafinha. do Rafinha. Você viu aí que tem agora cervejas mais diferentes? Essa daqui é Panaminha também, ó. Ai, meu Deus. Mas é artesanal, né? Essa daqui é? Aqui não. Aqui é alemã. E essa é... Não, eu quero... melhor... Do mundo em artesanal. Medalha de ouro na última competição. Então, deixa aqui que eu vou ver Mas é forte, limitar. né? essa é super top, É verdade. É top. É. Mas é, ela é o quê? Ela é forte? Ela é o quê? Com considerada aqui, ó. Cerveja, ela então é super é Cerveja né? artesanal, é. prêmio. Cerveja, é. prêmio com Romero é. e Miele. Ela por é doce.